I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move Fala rapaziada e mulherada, tudo bem com vocês? Aqui é o Sr. Tietchan trazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu trago que ver as novas armas que foi adicionada aqui no Tietchan. Servidor da versão 5.9, que tá dando 10k de cupom por vitória, 5k por derrota. Mas a gente também tem PVP equilibrado, dobro de cupom, GVG equilibrado. O servidor tá bem diferenciado É então, uma versão que muita gente gosta, que é a versão que deu mais view aqui no meu canal, que é a versão do Palace, né? Não, meu parceiro, é 5.5. A, a gente fala que é 5.9 porque dá uma envolvidinha a mais e tem uns itens mais diferenciados que vocês vão assistir nesse vídeo mas antes likezão, comentário se inscreve que a gente está com de 6k de inscrito. vem no nosso grupo do WhatsApp que também é o grupo do servidor aqui mas você pode interagir conversar se divertir show. e mais importante de tudo meu parceiro vem jogar o jogo o jogo tem muito evento tem muita missão cara tem muita coisa mesmo vocês vão ver nesse vídeo aqui que já para as armas que eu vou mostrar vocês vão curtir você vendo e jogando você vai ter que ver uma fusão boa do servidor entendeu mas é isso vamos lá para testar essas armas que essas armas que vê tão bem da hora e garanto que vocês vão adorar elas são três que no caso a gente vai estar testando hoje basicamente tem um lançador mágico um ângulo de 15 a 65 também vai ter essa arma aqui que ela tá em chinês no momento mas ela vai ser o nome dela vai ser estrela da morte o ângulo dela é o mesmo também tem um luxuoso rei do deserto particularmente dessas três armas é a melhor arma mais bonita e mais que ver tipo assim atrativa visualmente falando que você vai assistir nesse vídeo tá ligado mas enfim essas armas vai estar mudando tanto o atributo como o dano delas entendeu então, basicamente, o que você que vai ver aqui, apenas é um teste para poder ver os, atrib... é, tipo, os efeitos que ela dá no, PV... é, no PVP, ou nas instâncias. Vai ver, quer ver tanto o Paul, tanto como é, o Tatu, como um vez 1 um, tá ligado? Quem joga dele tem que tá ligado? Vou testar todas as habilidades dessas armas, então se você achou interessante, quer assistir, fica até o final, fechou? Vamos começar com a arma mais bonitinha que eu acho que, que tem aqui, tipo, visualmente assim, né? Essa daqui também. Todas são bonitas, não é pra falar a verdade, mas a que eu mais curti no momento foi a do deserto, tá ligado? Porque são bem diferenciadas e essa arma aqui também pega, mas eu vou deixar pra, pra próximo vídeo. <risos> Enfim, vamos lá. Vou pegar uma instância qualquer aqui, só pra pegar como exemplo. Deixa eu ver aqui qual que pode ser. Vou pegar, quer ver, o bugo mesmo, que o bugo é da hora. Vamos pegar o primeiro estágio, só pra pegar de exemplo mesmo. E aí, beleza? Eu vou colocar o nome dessa arma de Estrela da Morte. No momento que eu tô gravando esse vídeo, é 3 horas da manhã. Então, se você não vê ninguém comentando no alto-falante, ou ter compras ou venda é porque é o horário, tá ligado? Mas quando você entra de manhã, tem uma galerinha que tá jogando, tá gostando. A gente também tá trazendo é, diversidade pra isso, tá ligado? Pra poder ficar um negócio bem bonitinho. Deixa eu dar um P aqui, porque eu esqueci ver, que eu tenho que mandar um vez um. Tem que testar a arma por inteiro. Basicamente, o ângulo dela vai querer, ver. O ângulo dela é muito bom, ó. Dá pra você mandar que ver um... Aquele full, né, que os caras falam. Mas vamos lá, vou testar um vez um Não, liga eu só vou testar que é pra... Eu tô testando a arma, fechou, galera? Então não conta com a habilidade. Mas, ó lá, pra vocês verem. Já é bem diferenciado, ó. Olha como que vai. O efeito. E não demora pra cair um tanto assim, não, mano. Porque tem algumas armas que você vai testar, você sente que a arma demora pra cair em cima do personagem do... Tanto do player como nas instâncias. Essa arma aqui é bem... Bem bonitinha, até. Curti. É uma arma da versão que vem atual. Basicamente que a gente adaptou na versão QV antiga Eu pra você ver como que é o tatu dela O tatu é bem bonito Na realidade <risos> Gostosinho de jogar mano, não é um negócio tipo Você vai ficar QV, tentando QV, achar igual Tem muitas armas que é antiga que você, você gosta Você tem aquela nostalgia, mas essas armas é muito diferenciada. Não sei como até explicar, tá ligado? Mas enfim Ó, 50 e 50, vamos ver como que vai ser Vamos ver se vai ser o um tiro diferente Aí, ó, vem já uma estrela. Eita, é, tá beijo. O negócio é bonito, mano. Curti. Por isso que eu te falo, cara. A gente vai que vem, aprimorando. Conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo trazer diversidade pro seu servidor. Isso aí, mano, me alegra demais, na moral. Vamos dar um pezinho aqui só pra gente testar o pouco. que o Pou é bem importante, que não, não. E vamos que vamos, cara. Devagarzinho, a gente chega num objetivo. Agora vou mandar o pouco. Já vem que veio três estrelas, no caso. Não, ficou bem... Mano, bem bolado isso aqui. Estrela da morte. Basicamente, ela tá bem testada. Agora, pra nossa próxima arma. Que arma que a gente vai tá testando aqui? Eu vou tá testando, quer ver? O lançador mágico. Lançador mágico, basicamente é uma arma muito bonita e atrativa, você vai curtir, tanto que ela quer ver, é bem diferenciada, e lembrando bem, essas armas tudo pega no PVP, cara, você não vai ter que receio de falar, ó, a arma não tá pegando no PVP, não, cara, tá pegando no PVP, tá bonita, tá charmosa, como o Titi. não quero não, opa, lá ele, você não entendeu? Nem eu também. <risos> Mas, tipo, igual eu, igualmente a mim, você tá bonito, cheiroso e gostoso. Vai te lascar. Então, se você jogar aqui nesse servidor, ah, meu filho, daí você pode falar que você tá perfeito. Hehe. <risos> Chega com o papai aqui que eu vou mostrar um negócio aí pra vocês aqui. Lá ele. Mas vou mostrar que ver essa arma aqui pra vocês. Da forma que ela é da horinha. Mas enfim, vamos lá, vamos lá que o negócio quer ver, tá diferenciado Mano, realmente cara, eu tô curtindo muito fazer esse tipo de vídeo Mostrando as novidades que tem aqui no servidor E fora que muita gente até questionou o preço das VIP Mas lembrando bem, essas VIP, elas é adaptada para os atributos que elas vão te dar Por que que servidores tem... É a mesma coisa, eu podia adaptar esses itens aqui só pra vocês comprar com cupom Ia ficar muito caro, você ia gastar muito Mas enfim, não ia pegar aquele atributo Você gasta aquele valor todo pra poder é, Passar, quer ver, instância Fazer, que ver, vai ter itens fortes, mano É bem daorinha, vocês vão curtir As VIP, ainda fora que tá em promoção Ó, um vez um dessa arma aqui é tipo um presentinho É, ou um coração Não sei, mano, sei se vocês conseguiu ver aí certinho Mas o efeito dela é bem bonito Na realidade Beleza, vou testar o Tatu, vamos ver como que é o Tatu Tatu é tipo um coração, mano é, é um coração. Os efeitos. Basicamente, os efeitos dessa arma aqui é bem bonito. Curti. Foi até bom ter ativado os, efe... os efeitos aqui, ó. Agora eu vou testar um pouco. Com a parte bem importante. Essas armas aqui é tudo boa pra tatu, mano. Porque cara tatuzeiro, tá ligado? Vai ah, amar essas <risos> armas. Quando fazendo um torneinho aqui, o cara vai ficar doido, viu? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver como que sai aqui. Eita! Mas é bom que a gente já vê como que é. Não é pra acertar os bugs mesmo, não. E agora a gente vai pra última arma, que no caso é a arma mais bonita na minha opinião E mais que ver, tipo assim, atrativa mesmo, visualmente falando, cara Vocês vão entender porque eu gosto tanto dessa arma mas vamos lá, que eu vou até... Vou mudar a distância, vamos aqui no formigueiro. Vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês como que essa arma aqui é muito da hora, cara. Particularmente, no caso, que se eu não fosse DM e estivesse jogando aqui no servidor, eu ia focar pra pegar essa arma, mano. Essa arma é muito da hora, velho. Que arma bonita. Eu curto, mano, essas armas, tipo assim, bem diferenciadas. Essa aqui é da versão, que ver, do Detect chinês, cara. A gente conseguiu pegar essa arma lá e trazer pra cá. Vamos mandar um sequinho aqui pra ver como que é. Você já viu que é uma lança bem diferenciada, cara. Na moral, que... Não posso falar a palavra, mas que coisa bonita, cara. Muito bonita mesmo, na moral. <risos> Enfim, agora eu vou mandar um tatu. Pra poder ver como que é. Um tatu é tipo uma, uma lança, né? Mas o que quer ver? O efeito dela, que é tipo uma bolinha de areia, fica parecendo, quer ver? É, é aquela arma do Gara, cara. Não, da hora demais. Enfim, vamos mandar um x1. Ó, um x1, já vem assim. Não, mano, é bem, tipo assim, não tem como eu explicar, mas parece que vem é uma, uma nave espacial, tá ligado? Bem bonitinha, pra te falar a realidade. Tem que mandar o 50 50 pra poder ver, né, como que é. Mas o 50 50 é a mesma coisa que você mandar um, é, um vezes um, 50 50. Mas vamos mandar o 50 50 aqui só pra testar de leve, né? É a mesma coisa. Agora vamos mandar o Paul. Bonita! Olha lá você ver, Mano! Que arma top, cara do céu. Que arma muito top, mano. Incrível, cara, incrível. Que arma muito. Por isso que eu falo, cara. Que arma diferenciada. Não é. Não, mano. Show, show de bola. Então basicamente esse é o vídeo galera, muito obrigado por ter ficado até o final, deixa o seu like, vem jogar o jogo e não se esquece, entra no grupo do whatsapp que tá aí na descrição, o servidor que vê é da versão 5.5 que dá batalha, o servidor tá bem legal, bem gostosinho e é isso mano, tamo junto. But things stuffing to the best of a city sea, like they should be